Hoje estamos aqui, vamos misturar tudo que a gente tem em casa aí, ó. Aí, vou fazer uma óleo, aqui, óleo, carne, suco, açúcar, sazon, mussilon, suco, pouco um de tomate, de e detergente, banana, ketchup, cebola, alho, suco pronto, feijão também e um bocado de café. Um pouquinho de açúcar. O açúcar eu já mostrei o povo. Aí, vamos lá, vamos começar. A carne aqui. Bota, vou botar tomate. Botar em duas carnes aqui, ó. Duas carnes. Vou botar tomate, tomate Bota o tomate, tomate pra cá. <risos> cebola. Bota cebola aqui. Um pouquinho de pó de suco aqui, ó. Pó de suco. Pera, é, o tomate tá inteiro? <risos> oh, Pô! <porra. risos> ah, E aí, ó, misturado aqui, banana, duas coletes de, de alho com casca, banana de cheiro, vou pegar uma colher que botar um pouquinho de leite ali, o tamanho colher. é, isso aqui é um sabe tá bom. Jesus. Um gado de água também. Tá Esse aqui é leite, ó, que pó é cocô leite aqui dentro, é foda, tá vendo? Duas colherzinhas de leite. Aí, tá ficando lindo aqui dentro, ó. ó. Vou botar um pouquinho de ketchup. Um Jesus. caso de óleo. Tá bom? Suco pronto. Cara, ah, tô na com maneira. É. Já ver um coisa. Um sazonzinho, detergente. É. Fazer como esse água pra sazão aí. Sazon Ó. Ficou <risos> tomar um pouquinho de óleo. É, Sazon. Café. Cara, colocou até o detergente. Feijão também, eu tenho um feijão aberto aqui, eu só para mostrar só feijão Toma! Cadê Fati? A que eu deixo nessa porra! Açúcar. açúcar... Açúcar União! Qual açúcar União? União. Tá essa aí propaganda? Aqui ó, pouquinho de pirona Um pouquinho de pirona <risos> <risos> um <pouquinho de> <risos> <risos> Vamos bater essa bosta agora! <risos> Fecha aqui vou fazer uma bagaça é lá é é. É A lavagem aí oh, assim meio, Pode falar também rapaz, tá todo mundo junto Ai, que quer ter mulher, não. É. Aí, Vai, vai, vai, vem. onde que aperta é aqui? Vamos bater essa bosta agora, mostra aqui dentro já? Já mostrei a lavagem que tá aí ó Vou lavar de pouco mano Vamos bater agora PORRA! O medicador tá aguentando, não. parar um pouquinho bagulho. O de é com de queimado já. Olha lá! Ficou um suco de... parece até da nona esse bagulho aí. Acho que ficou bom, hein? É, cadê o copo? Aí, cheio da tá maneiro. Cadê o copo? Tá cheio de podre. <risos> cadê o copo? Vamos pegar o copo aqui? Copo de requeijão aqui, ó. Ó. Tá ligado? Pobre a foda. <risos> Segura aí. Para a sua segurança e para a proteção das pessoas ao seu redor, não tente fazer nada do que você vai ver agora. Aqui, Vamos botar aqui, encher de <risos> copo. Você vê que não tem, eu até <risos> é, também, também. Quando, minha, a... não dei, eu botei mais. Agora sim, foi igual. <risos> <risos> é, dá pra ter... <risos> Vamos um bem, vai, chamo em aí. Vai, um, dois, dois três, e lá. Você tá com a Tem a pinha aí do lado. Os feijão vem tudo agarrando. Ah. Ele vai vomitar. Não pega aqui, pá! Caralho, <risos> viado! mesmo <risos> não Dá aí, uma... Dá uma... mais que ele, ó! <risos> tá amarrado! Uhum! Tchau, Bolesca! Tchau, Então. Vamos beber, vamos, vamos beber agora! Eu passo aqui pra não dar uma voz, um topezinho aqui. Vou hum. ver, vai. vai. Só vem. Brinda Brinde a aí. Um brinde <risos> a foda que ele vai ter com a barata isso. A dor de barriga. <risos> Olha, um, <risos> dois, <risos> três e... Já. E... É. é que não é ruim não, velho tem gente joga com alho mas tá bom é grande é, tá bom é isso aí Ele tá meio todo Deixa eu ficar fazendo de bode. acaba aí é isso aí, se inscreve no nosso canal aí o canal dele vai estar tá aqui na cara dele aqui, marcada assim A ca o, canal... o canal dele vai estar tá na força dele aqui em cima aqui, ó. É, se inscreva no canal dele é, é Fred Polar. Leonardo, de Polar De Tio Leonardo. Leonardo Polar É, dá no meio Leonardo Polar, é isso aí, vai aparecer o link aqui na cara dele, você clica aí O Felipe Topê apareceu é o link também na ficha dele você... <risos> Se inscreve no canal também, Felipe Topê é, Deixa o like no vídeo, comenta e compartilha aí Valeu, até a próxima Depois de tomar, o que acontece? Vamos lá. Aí, depois que eles tomam acontece isso, tá vendo? Vou dar uma de machão aí, ó. Por tá lá fora. Acho que vai meu dente, cara. É, mas eu me preocupo, eu mesmo me tá mais, longe mas eu deixa sinto mais, eu qualquer lá Oh. <t dissertation> o que cura um bagulho! Oi, quase bem. E vou chegar, comer lá.